Você está ouvindo o Intercâmbio na Lata, um podcast apresentado por Tiago Deotti e Ana Paula Buzo, com apoio da Too Easy Travel, o seu intercâmbio mais fácil. Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da segunda temporada do Intercâmbio na Lata, comigo Tiago Deotti e... Paula Buzo. Ana Paula Buzo, olha que coisa maravilhosa essa pessoa linda que vos fala aqui comigo no nosso segundo episódio. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente gosta uh, de ouvir, que é sobre empregos, tanto na Austrália, quanto no Canadá, no exterior, no geral, não é mesmo? Vamos falar um pouco sobre, sobre esse assunto. trampos. Vamos falar sobre trampo hoje. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, muito obrigado pela sua presença. Sabendo que você também pode ouvir a gente aqui nos canais abaixo, no Spotify, no iTunes e também no Podbean. Se você não é inscrito ainda no canal do YouTube... Se inscreve aqui já, se tá assistindo a gente pelo YouTube. E se você uh, não é inscrito ainda aqui no nosso podcast também, já coloca aí pra você se inscrever, porque vão ter episódios aí quentinhos saindo pra vocês nas próximas semanas aí. Então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio e a gente volta já já. Vamos lá, vamos, vamos começar com esse negócio, né? As pessoas, ela sempre vêm falar com a gente, né? E pra você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, uh, já me apresentei no começo, né? Meu nome é Thiago Deotti eu sou dono da Too Easy Travel, uma agência de intercâmbio diferente, né? Que vos fala aqui. Nós temos aí, pra quem tá vendo no, no YouTube, nós temos um cachorrinho aqui também com a gente acompanhando esse podcast, não é mesmo? É que ele tem muitos, muitos trabalhos no exterior, ele tem. Muitos trabalhos no exterior. E a gente, uh, nós moramos na Austrália por quatro anos e agora a gente conseguiu mudar aqui pro Canadá estamos pegando a nossa residência aqui no país também. Então a gente tem Aí seis anos já de vivência no exterior de experiências, de trabalhos de perrengues e de muita coisa que aconteceu com a gente em todo esse tempo que a gente está morando fora do Brasil e a gente vem aqui compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências, né, um pouco das coisas que se passaram conosco, não é mesmo? Uh, então a gente vai falar hoje sobre emprego, a gente vai falar sobre esse assunto que muita gente tem interesse de saber, né? na verdade o intercâmbio não é só os estudos e a diversão, né? é. mas também conseguir se manter fora do país, não é mesmo? Alguns países têm aí a permissão de trabalho para os estudantes internacionais, então essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe de todos os, todos os nossos clientes. Todo mundo. Eu vou conseguir emprego? Tem emprego? Como é que eu vou trabalhar? O então, que eu vou fazer da minha isso. vida, como que eu vou sobreviver, o que que eu vou fazer. Então, hoje a gente vai contar um pouco para vocês uh, das nossas experiências pessoais, né? Esse, esse, esse podcast que a gente faz é uma coisa muito mais pessoal do que o que vocês veem uh, no YouTube, no nosso canal. Para quem também não conhece, a gente tem um canal no YouTube, é só procurar lá por Deoti, D-E-O-T-I, no YouTube. E você pode procurar por A Paula Buzo também, ou Paula Buzo no Paula YouTube, Buzo. que vocês vão encontrar o nosso canal lá também. Então, sem mais delongas, a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências pessoais aqui de emprego, né? o que, que a gente trabalhou eu queria começar na verdade com esta musa maravilhosa essa pessoa linda que, que vai falar para vocês aqui agora a Paula então eu queria eu queria saber o que, que o, o, conta para gente um pouquinho o que que você fez aí né de trabalho foi difícil eu sei que você deu uma procrastinada no começo né não quis arrumar trabalho como é... É? conta, conta um pouquinho para gente vamos lá na é, verdade a minha a minha experiência de trabalho no exterior ela não é assim tão emocionante quanto a sua né porque você passou por todos os empregos Possíveis eu e eu tive basicamente dois empregos no, na Austrália, né? Aqui no Canadá a gente trabalha com o nosso próprio business, a gente veio com visto de empresa, né? Então é, a nossa experiência de trabalho aqui não é muito diferente né, do, do geral, mas na Austrália eu trabalhei em uma empresa durante todo o período que eu, que eu estive lá, né, estudando. E durante esse período também trabalhei em uma outra empresa ali, por um, por um período um pouco mais curto Que foi uma imobiliária Que é algo assim... Exciting! É, não muito é, No Brasil eu sou formada em sistemas, eu já trabalhei com publicidade, trabalhei em redação na redação da Capricho E fiz muito frila, né, de, de web design Mas na Austrália eu fui arrumar emprego como graphic designer, né, que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes tinha ali uma ideia, mais ou menos, é, do que eu precisava fazer, então, mas... Você é designer, né? Não, eu, eu me formei em sistemas, né? Então eu me formei na parte de desenvolvimento. Design, ele veio assim, eu, eu aprendi na internet, entendeu? Mas não é uma coisa que eu me formei nisso. Então a parte de, de graphic design, eu nunca tinha trabalhado antes. Mas cheguei na Austrália, eu sabia que eu queria arrumar alguma coisa na minha área, assim. Eu sabia que eu não ia procurar emprego... É, em restaurante, etc., porque eu é, acreditava que eu conseguiria arrumar alguma coisa na minha área. Eu fui pra lá pensando dessa maneira. E apliquei pra algumas vagas e fui chamada para essa vaga de graphic designer numa imobiliária. E aí, bom, eu não sabia, <risos> eu não sabia usar as ferramentas, né? Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia usar. E, bom, toda a história desse emprego, na verdade, é um pouco engraçada, porque primeiro, quando me ligaram para a entrevista, eu não entendi o nome da empresa e eu não entendi o nome da pessoa que estava falando comigo. Então, o, porque o, a, o pessoal que trabalhava lá é, era uma pessoa do Sri Lanka, uma da Índia, então eles tinham um sotaque bem forte, assim, e no telefone eu simplesmente não conseguia entender o nome da empresa. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a olhar todos os, o, os currículos que eu enviei pra ver se alguma, algum nome de alguma empresa fazia sentido com o que eu tinha escutado, porque eu não conseguia lembrar. E o nome da pessoa eu também não conseguia lembrar. A única coisa que eu tinha era o telefone deles, porque eles me ligaram, né? Então você, eu só tinha fala, o você só fala yes e espera que não seja uma pergunta. Né? Eu fiquei falando yes, ele perguntou se eu tava disponível pra entrevista, daí teve mais um problema, porque eu não entendi se era Tuesday ou Thursday, porque, né, eu não entendi se era Tuesday ou Thursday, eu não entendi o nome da pessoa, eu não entendi o nome da empresa. Eu desliguei o telefone com essas informações, nenhuma, não tinha nenhuma informação sobre a minha entrevista de emprego. Fiquei desesperada, e aí eu falei, bom, o telefone que eles me ligaram é um celular, vou mandar uma mensagem, tipo, só confirmando. É, a entrevista é na, na quinta? Eles, não, é na terça. Daí eu, ah, tá, e qual é o endereço? Porque como eu não sabia o nome da empresa, né? Aí eles me passaram o endereço, aí pelo endereço eu consegui ver o nome da empresa, entrei no site, enfim Dei uma olhada né pra saber onde é que eu tava e indo era longe, hein? Era longe, era longe, oh, era longe O Mount Gravatt pra quem tá em Brisbane, né ah, tá na Brisbane, ficava em Mount Gravet Mount Era muito longe Era longe Mount Gravatt Capalaba Road, eu lembro disso aí, eu fui, fui te buscar muito ali Só tinha um ônibus que passava lá, demorava mais ou menos uma hora E... mas enfim, era um emprego na minha área, né, assim Próximo da minha área, então eu fiquei animada é, E fui lá fazer a entrevista Quando eu cheguei lá, eu mandei mensagem naquele mesmo número Falei, gente, é, estou chegando, não consegui achar o lugar E eu não sabia o nome da pessoa E eu tinha entendido Laila por algum motivo E aí eu liguei lá e falei, então eu tenho uma entrevista com a Laila e ninguém me entendia, todo mundo ficou muito confuso. E aí depois eu descobri que o nome da minha chefe era Lucky. Lucky, que não tinha tem nada, a ver, nada a ver com Laila. É que Laila. nem Dejaíra e João do Caminhão, é a mesma coisa. E eu falando Layla, eu cheguei lá, <risos> falei prazer de conhecer Layla. Não, foi uma vergonha assim, atrás da outra. E, mas a minha sorte é que o inglês dela, como era bem carregado, também tinha, ela, ela também não era australiana, né? Então a gente conseguia se entender ali nos nossos sotaques. Comecei na semana seguinte a trabalhar como graphic designer na Austrália. É, e esse foi o meu... eu fui a empresa que eu trabalhei até o, a última semana que eu tava lá. Só que daí eu, eu menti um pouco, né? Porque eu falei pra eles na entrevista que eu... Nossa, tinha muita experiência como graphic designer. Mas eu não tinha. Eu não sabia nem usar o Illustrator. Eu te ensinei. Ah, exato. Aí eu pedi pra você me ensinar ali uma coisa ou outra. Como eles não eram uma empresa de, né, de design gráfico. Eles não eram uma agência de publicidade. Nada disso... É, eu tinha um pouco mais de flexibilidade, né? Eles não estavam ali o tempo todo vendo o que, que eu estava fazendo, o que como eu estava fazendo, eles só queriam que o negócio ficasse pronto. Então foi assim a minha primeira, minha primeira e única praticamente experiência de emprego na Austrália. É, você ficou três anos né, nessa empresa também. Fiquei né? três anos lá. Durante esse período eu também fiz alguns alguns trabalhos para uma outra imobiliária, é, mas eu fiquei lá o tempo todo. É, trabalhei até o final lá. Só que teve assim muitas, né? Tretas, né? Primeiro que quando eu cheguei lá Não tinha entendido o salário E quando eu fui de fato Assim, né? Eu preciso receber Meu primeiro, meu primeiro salário, né? Vamos ver, não sei o que Eles estavam me pagando 13 dólares a hora Que é ilegal na Austrália, né? É menos do que o salário mínimo Então eu falei Ah, o que, que eu faço, né? Tô aqui ganhando menos do que o salário mínimo Mas é na minha área então eu decidi esperar um pouco para poder cobrar eles em relação a isso, mas é, eles começaram me pagando um salário ilegal, né? É. Que, que Se você quisesse processar ou alguma coisa do tipo, levar isso para o Fair Work Ombudsman lá também, você poderia, podia, poderia ter feito isso também. Mas depois de um tempo, eles acabaram também aumentando o seu salário, porque você ameaçou ir embora. Você falou, eu vou embora, então já vai pagar, eu Na verdade, o que aconteceu foi, eu preciso, lá na Austrália você tem que enviar, quando você é ABN, né, você presta serviço, assim, digamos, você é tipo um PJ. Australian é, Business Network. É, você tem que enviar uma invoice, né? que é como se fosse a sua nota fiscal para a empresa para eles te pagarem. Uma ordem de pagamento. Isso. E aí eu não, nunca tinha feito isso, não sabia nem como fazia. O, o chefe chegou e falou, ah, me manda isso em voz Eu fiquei, gente, o que, que é isso? Eu não faço a menor ideia. E aí pesquisei no computador, porque era o computador que a pessoa que trabalhava antes de mim usava. né? Eu sabia que era um australiano que antes de mim trabalhava nessa vaga. Achei lá uns modelos de invoice e quando eu abri a invoice dele eu vi que ele ganhava o dobro do que eu ganhava. E aí eu falei, peraí, peraí, porque eles já tinham me falado que eu tinha muito mais experiência do que ele. Uhum. Então, como que ele ganhava o dobro, né? E aí eu fui questionar, né? Claro com, com a minha coragem toda, cheguei e falei, então, eu, a pessoa que estava aqui ganhava 25 dólares a hora e eu ganhei 13? Como assim? O que, que é isso? Não sei o quê. E aí eu tive que ouvir, né? Foi a primeira vez que eu fiquei um pouco brava, assim, na Austrália, que eu tive que ouvir a frase que, ah, mas é que você é estudante internacional, né? Você é brasileira. É, então... Coisas acontece, que a gente passa no exterior, Coisas é que mesmo? a gente passa no exterior. E aí eu falei, ah, então eu vou procurar outro emprego. <risos> aí passou uns dias, eu cheguei e falei, então, arrumei outro emprego. Mentira, não tinha arrumado nada. Falei, arrumei outro emprego e eles vão me pagar 25 dólares a hora. E eu vou começar semana que vem. Ai, ah, não, não, não. Então fica, então fica. A gente vai aumentar seu salário, aumentar o meu salário pra 25 dólares a hora. O que é uma puta sacanagem, né? É uma puta de uma sacanagem, <risos> né? Lembrando que a sua chefe não era australiana, né? Então, às vezes as pessoas vão ouvir, falar, Ela era né? do Sri Lanka. Então, ela era do Sri Lanka. Então, às vezes, a cultura dela também. É, a gente não pode levar isso em consideração que ela era australiana e que a cultura dela era australiana, porque. Existem australianos que fazem isso, muitos, mas sim, não faz sim. parte da cultura deles. Tanto que é, eu acredito que o cara que trabalhava no teu lugar, ele ganhava mais justamente porque ele era australiano e ele não ia aceitar ganhar menos. Exato. Né? Então se é fosse um australiano eu... te contratando, talvez ele já te pagaria o salário completo. Sim, né? depois eu fiz eu fiz freelas né, para outras empresas é, com australianos e eu nunca tive problema em relação a isso. Né? Sempre me pagaram o que eu pedi, né, que era 25 a hora. Mas eu comecei, fiquei alguns meses ganhando 13, que era um salário ilegal, mas que na época eu pensei, bom, eu tô pelo menos ganhando experiência nessa área aqui, né, pelo menos eu vou ter alguma coisa pra apresentar se eu quiser procurar outro emprego. Mas aí, como eles aumentaram o meu salário, eu acabei ficando por lá mesmo. E acabou um... ficando três anos lá. Três anos lá, né? Três anos. E eles eram muito legais com você. Eu lembro que eles faziam jantares e tudo mais. Era, era bacana, eu participei de alguns. Era, também. era, era. Não, a questão, assim, era um emprego que, né? Era um emprego que era considerado bom, assim, né? Porque, obviamente, era um escritório, eu não tinha que, que fazer nada muito cansativo. O salário era 25 dólares hora, que era um salário muito bom. Mas era um emprego que não me desafiava assim em nenhum sentido, porque as coisas que eu tinha que fazer eram muito básicas, né? Uhum. Se fosse no Brasil, seria um emprego de estagiário assim, né? Fazer fazer flyer, editar as coisas que estavam prontas ali, sabe? Não era nada muito exciting de fazer. Então, eu não é que foi a melhor experiência do mundo para mim de emprego, porque eu ficava um pouco cansada lá assim, de não ter coisas criativas para criar. Mas ok, porque era um emprego relativamente bom e com um salário bom. Então, nada pra, nada pra reclamar aí nesse sentido. É, e o seu segundo emprego, na verdade, depois foi quando a gente abriu a Twizy né? Que aí você conseguiu ficar Exato. mais mais focada na empresa, né? Então esse foi o emprego que a Paula teve, a gente vai entrar num break agora rapidinho e a gente volta pra falar da minha lista de empregos que é... Um que é longa, né? É, é extensa. É, é um pouco longo, é um pouco extenso, é, é... Vamos lá, vamos lá. A gente vai pra um break rapidinho e a gente já volta. Intercâmbio da Lata volta já já. Meu nome é Juliana e eu sou de São 2012 fiz um intercâmbio em Toronto hoje moro aqui, estava voltando pro Brasil e minha mãe me pediu para levar para uma amiga dela um creme que era uma novidade que todas as celebridades usavam para olheiras é, então eu fui na Shoppers procurar esse creme e não encontrava na parte de cosméticos e chama, ele, esse creme se chamava Preparation Age então eu tive que perguntar né, pra alguém da Shoppers Drug Mart, onde que eu encontrava esse creme? E aí eu falei, Era um, é um creme pra olheiras, que se chama Preparation, Preparation Age. E aí a moça disse, não, mas esse creme é pra hemorroidas. Então, quer dizer, a minha mãe me fez passar o maior carão, e eu fiquei pensando, só se for pro olho do c. Né? Só se for pro olho, do c... pro olho do c. Oi, Paulo Thiago, meu nome é Débora. É... Quero contar as do meu intercâmbio de quando eu tava na Inglaterra Hoje eu tô nos Estados Unidos fazendo intercâmbio Mas vou contar da Inglaterra Eu decidi ir pra Alemanha Simplesmente sem falar alemão E coincidentemente Eu comprei um ticket errado Não de trem Fui parar no centro de Frankfurt Sem falar alemão, sem bateria no telefone E Não achava ninguém que falava inglês naquele lugar Infelizmente Ou ninguém queria falar inglês comigo é melhor, acho que essa opção é mais fácil E minha vontade na hora era só de chorar e sentar no chão Mas eu saí perguntando Tipo, a cidade inteira Praticamente se alguém falava inglês Até que eu encontrei uma pessoa que falava inglês E ela me ajudou a comprar o ticket certo Pra cidade que eu ia Não é uma história engraçada Não é uma história diferente nem nada Isso é um perrengue mesmo que eu passei Sem falar alemão E na Alemanha volta com o Intercâmbio na Lata, episódio 2 dessa segunda temporada e a gente tá falando aqui sobre empregos que a gente teve na Austrália, é uma coisa muito mais pessoal, né? uma coisa ah, levando mais pro lado aí do que aconteceu com a gente morando no exterior já fazem seis anos que eu e Paula moramos fora do Brasil, né? Então a gente tem uma bagagem grande aí pra poder mostrar para vocês e a gente faz isso de uma forma diferente, descontraída via podcast, se você tá ouvindo aí pelo, pelo Spotify ou pelo iTunes ou pelo Podbean, não deixa de se inscrever aqui embaixo, deixa seu comentário e se você tá vendo aqui pelo YouTube também, muito obrigado por assistir a gente aqui, não esquece de se inscrever no canal e vamos falar aí um pouco também sobre os meus empregos que eu tive, né? Eu, eu, eu trabalhei de basicamente tudo que vocês possam Imaginar, né? Eu cheguei na Austrália com esse mindset de que eu vou uh, trabalhar em restaurante, de que eu vou. Uh, buscar alguma coisa, né, que seja um pouco mais fácil de entrar e realmente é um pouco mais fácil de entrar nesse tipo de emprego mas não é, o, o não é tudo, né a gente consegue achar emprego na nossa área também, né, o que a Paula comentou é super importante da, da chefe dela ter falado, ah, porque você é estudante internacional então você vai ganhar menos, isso, isso acontece muito e uma dica que eu dou é sempre você não abaixar a cabeça para esse tipo de coisa né, você fala não, isso não importa, você tem que me pagar o que é legal no país e acabou é, né? não importa se eu sou, da onde eu sou, o importante é a qualidade de, né, de emprego aqui do, do serviço que eu tô te entregando. Exatamente. exatamente. Não importa se do Brasil, da China. Não, da de Marte, não importa. Então, ah, vamos lá, o, o, os empregos que eu tive, tá? Eu vou, eu vou listar pra vocês os empregos que eu tive, ah, só pra vocês terem uma noção, tá? Eu, eu já fui dishwasher, lavador de louça, eu já fui garçom, eu já fui bartender, é, uma que a gente não colocou na lista aqui também, mas eu já fui barista também, num hotel. É, barista e bartender? Não, bartender é o que faz bebida, ah, barista não, verdade, é o que faz café. Verdade, tá, tá, então, é. Você eu foi já... barista? Eu fui barista, quando Meu você chegou... Meu Deus! Você não lembra, quando você... <risos> antes de você chegar na Austrália, que eu tava trabalhando é verdade, num hotel, no, hotel, no hotel. E aí eu falei, quando você chegar, eu faço uns cafés aqui pra você, então? Você foi barista. Fui barista, Você não faz cara. Você vai os cafés pra mim, então? Porque a gente não tem uma, uma oh, lamar um aqui, sei lá como é que chama aqui, a magra de café. É, e eu, traba, eu trabalhava no, no, no Montague's Hotel, Montague's Hotel, na Montague Road. Tudo lá em Brisbane. Tudo lá em Brisbane, né? E eu trabalhei também de motorista, de courier driver, né? O courier drivers são os motoristas do correio, eu trabalhava pra Star Trek, que era uma empresa subsidiária do governo, né? Star Trek. Eu trabalhava para uma empresa subsidiária do governo uh, do Australia Post, era né, um braço do Australia Post. E eu dirigia uh, caminhão ali para poder uh, né, fazer as entregas nos shoppings e tudo mais. Ah, eu tem fui... umas histórias boas dessa Não, aí. Essa, a essa A gente vai entrar lá. A gente vai entrar lá. A gente vai, vai chegar ser... lá. Uh, eu fui motorista de Uber, então eu tenho histórias muito loucas também de, de Uber. Dá para fazer um episódio só de histórias de Uber, porque Dá. olha... Dá, dá pra fazer, eu tô assistindo um canal de um cara de São Paulo aí, de, que, que faz também uhum. Uber, eu é muito viciado engraçado. viciado em canal de Uber. É muito engraçado, como é que é o nome do cara? Acho que é Na lata Driver, Um negócio assim, o cara tá com 600 e poucos mil inscritos, cara, What? é impressionante, a galera super se interessa pelas histórias de Uber. E, enfim, fui Uber, eu fui assistente de marketing também, uh, e eu também fui uh, consultora educacional, mesmo antes de eu, de eu ter a Chewizy, né, eu tive minha primeira experiência com, com, com o mundo do intercâmbio aí, uh, em uma outra agência, né, de Brisbane, que fechou há uns anos atrás, Uh, e eu né, aprendi tudo que eu sei hoje sobre intercâmbio, né? Fui desenvolvendo e comecei a aprender isso nessa agência, né? E depois a gente abriu a Twizy e acabei sendo aí. Uh, empresário. É, então, assim, a gente pode fazer um podcast, inclusive, de lavador de pratos a empresário a internacional. Internacional, é, né? Porque você para pra pensar, a Two é uma empresa multinacional. É multinacional. A, é, a Twoiz é multinacional, né, é galera? Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar falando sobre, sobre né, os, os meus empregos aí. Eu, eu vou passar bem rápido por alguns, porque... Nossa, dá ia... pra fazer um episódio de cada um. Dá pra fazer um episódio de cada um. Então, quando eu, quando eu comecei, é, na verdade o meu primeiro emprego que eu tive lá é, foi num estádio... Uh, de cricket, né? Então foi lavando louça mesmo. Uh, eu, eu já contei essa história nos outros episódios, então eu não vou me estender muito nisso. Na, na primeira temporada a gente já falou sobre isso. Uh, mas eu cheguei no meu primeiro dia e tinha, assim, louça do chão até o teto Tadinha. pra lavar. Tão inocente. E, é, e, e, assim, foi. Esse dia eu pensei, gente, o que você que. Você chegou tô lá achando aqui? que você ia lavar dois pratinhos. Não, eu achei realmente que fosse lavar bastante <risos> louça, mas não aquele tanto de louça, né? Era é uma a... cozinha industrial, né? Era uma cozinha industrial, eu nunca tinha visto uma cozinha industrial na vida, então essa é uma das primeiras experiências também, a gente falou no episódio 1 sobre as experiências de intercâmbio e essas são algumas coisas que a gente não costuma ver no Brasil, né? Ah, pra quem não trabalha com isso, é, pra né? É, quem não trabalha na área, né? quem não trabalha com isso, é muito difícil. A gente costuma ir no restaurante comer. A gente costuma ir na cozinha, lavar o prato. Então, né, eu fico imaginando como é que deve ser aí do, do estádio do Palestra, do estádio do Corinthians, do São Paulo, até como é que deve ser essa galera que trabalha dentro dos estádios, né? É. Então, eu, eu cheguei lá, tive que lavar louça pra caramba. Eu nunca tinha visto tanta louça na minha vida. E foi uma experiência... Uh, assim muito boa na verdade porque foi o primeiro choque de realidade que eu tive e ainda saí do estádio da peguei uma chuva desgraçada cheguei em casa ensopado cansado hello darkness Cara, my friend esse dia foi um dia que assim marcante mesmo na, na minha vida profissional da Austrália né uh, eu trabalhei uns, eu trabalhei um poucos dias lá porque era só para um evento mas o emprego que eu mais fiquei assim e que eu gostei mais de trabalhar nessa área foi quando eu entrei no mundo churrasco que era um restaurante brasileiro que fechou também hoje. Parece todo lugar que eu trabalho fecha. <risos> é impressionante. <risos> parece todo lugar que eu trabalho eu, eu, eu, eu, eu fecho o lugar. Já é tipo a quinta empresa é, que eu trabalho é que fecha. O que tá eu não sei, eu acho que eu sou pé frio. Eu espero que não aconteça com a Tweezy também. Vamos ver né? aí, galera. Vamos ver. Então, é, eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a entrevista para trabalhar no restaurante, eu fui, é, eu fui indicado, na verdade, por um amigo meu na escola, que estava trabalhando lá. E aí eu fui fazer entrevista, eu lembro do, do Sérgio, uh, que era o cara, era um italiano que trabalhava em uma das unidades do um Mundo Churrasco, eles tinham duas unidades na época. Era aquele do Tiago. Exatamente. Tiago e tinha, o Duin Ele tinha um tá. sotacão italiano, era muito engraçado. E aí eu lembro até hoje que a gente sentou no puffzinho ali a gente começou a conversar e ele, Tiago, what kind of experience do you have? E, e, e falava com, com sotaque italianão, cara. Pa parecia que eu tava ouvindo um paulista da Moca falando só que em inglês, que sabe? Inglês. É muito engraçado. E, e acho que mais ou menos que nem eu falo também, né, meu? Porque minha família é da Moca. mas meu. enfim é, então, assim, eu lembro dele perguntando a minha experiência, né? E, e o que que eu tinha. E assim, no meu currículo, eu botei que eu tinha trabalhado na Outback, porque é um restaurante australiano. Eu, eu assim, eu viajei, eu viajei. Falei, não, eu tenho experiência. Eu, eu, fui nossa, garçom pra caramba fui garçom no Brasil. para garçom pra caramba. Trabalhei, levantei, mano, peso pra caramba, carreguei prato, uhum. sei fazer comida. Tudo assim, eu pintei como se eu fosse o último garçom do mundo, assim, pro cara. Deu certo, conseguiu um emprego. É, né? Não lá lavava uma louça, não né? lavava uma louça, mas, mas assim a gente a gente tem que tentar né galera, o que o que, eu, que, eu, que que eu vou fazer não é mesmo? Eu vou falar não não tenho experiência nenhuma e vou ficar sem arrumar emprego não, não, não tem. Não, mas você pode aprender né. Então mas aí foi foi aí que eles começaram realmente a, a me ensinar depois de umas duas semanas trabalhando lá ele vendo que eu não sabia porra nenhuma <risos> ele veio e falou assim então Tiago fala, fala fala a verdade bruno, até o me de trufa Tiago até o me de trufa Tiago aí o donochita ah aí eu Falei pra ele, falei, Sérgio, I don't know, cheetah. Aí, <risos> Aí ele foi começando a, a me ensinar como é que, né, colocava os talheres na mesa, qual talher serve pra quê... A, a, a, carregar, a carregar prato, a tirar um pedido no, no, no pod, né? nas, nas máquinas. Lá Tem no copo sistema. certo, né? Copo Tem copo certo. copo vinho copo certo. disso, copo daquilo. Exato, como tira um pedido, como fala com os clientes. Assim, é assim, eu, eu sou uma pessoa muito comunicativa, como vocês podem perceber. Eu gosto muito de falar. E eu, eu sempre gostei muito desse negócio de comunicação. Sempre fui muito bom em venda. Eu sempre gostei muito dessa área né, de, de, de comunicação mesmo. E, e, né? Então, é, pra mim, restaurante, trabalhar em restaurante, sempre, sempre pra mim foi uma coisa que... É, trabalhar com o público né? Então explicar bem o menu Tirar bem uma ordem é, sabe? Ter, ter certeza de que eles estão sendo bem atendidos Que as ordens deles estão certas Então uh, isso pra mim sempre foi uma coisa muito mais fácil Do que outra coisa assim, foi mais, é, é mais uma questão de aprender mesmo A fazer o trabalho Eu acabei ficando lá por mais de um ano é, Quando eu saí de lá também recebi uma, uma puta carta de recomendação Do meu antigo chefe, que era o Léo e, e, e pra mim foi uma experiência super bacana. Inclusive, até uma história que eu conto até hoje, né? A, a, uma das chefes que eu tinha lá era a Carol, que é uma pessoa que cuidava da cozinha, né? Ela era cozinheira, né? era chefe do restaurante, e, consequentemente, minha chefe também. E a gente trabalhava, sempre trabalhou muito bem juntos, assim, né? Ela dava uns tapinhas na minha mão quando brava, eu levava né? um pão de queijo, muito brava, Carol. E hoje muitos de vocês conhecem a Carol. A Carol Mafesoli é uma Fezoli, a pessoa que cuida da, da, dos nossos clientes em Brisbane, muito, né? É. Muitas das pessoas estão na Austrália, né? Muitas clientes das pessoas clientes na Austrália. Exatamente. Então a Carol é muito engraçada que... Uh, eu sempre brinco né, que ela foi minha chefe e hoje eu já sou chefe dela, né? Mas na verdade a gente é super colega de trabalho, é uma pessoa que eu super confio. E hoje ela toca a Too Easy pra gente na Austrália, né? Ela saiu do restaurante e agora ela cuida da empresa pra gente lá. Então é, esse tipo de contato é muito bom, né? Os contatos profissionais que você vai achando na Austrália, que você vai encontrando... Uh, eles são duradouros, né? E são pessoas que você acaba uh, criando uma confiança muito maior aí depois de um certo tempo, né? Sim. E pra mim o restaurante foi uma puta experiência, assim. Eu não tenho nada a reclamar, trabalhei em vários restaurantes depois também. Trabalhei como bartender, é, trabalhei em restaurantes asiáticos depois. Então, uh, essa foi uma das experiências que eu tive que foram bem bacanas, assim, né? E tra trabalhar em restaurante é uma coisa que eu morria de medo... Porque você pensa que assim, ah, é tranquilo. Não é tranquilo. Não, Além não é do problema. desgaste físico, tem coisas do tipo assim, se o cliente pedir um vinho, você tem que saber que vinho que é. Ele vai te perguntar qual que é o vinho. E aí, como é que você... É? Que, você, você, você ele fala o nome do vinho em inglês e você tem que saber qual vinho que é, em qual taça que serve. Eu, eu, eu tinha muito medo de trabalhar em restaurante e um cliente pedir um vinho e eu ficar, o que, que você tá falando? Então, mas você sabe que né, uma coisa que eu sempre faço pra sair desse tipo de situação é fazer piada, né? Se o cara vira pra mim e fala assim: Eu quero um shiraz, um, um shiraz, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá. Eu pego, tipo, três, quatro copos, levo na mesa dele e brinco. Tipo, Ah, qual copo você quer? <risos> e o cara, tipo, Ah, legal, não sei o que, eu quero esse. Eu já fiz umas duas vezes, tipo assim. Meu, né? deu. E os... deu certo? Deu, óbvio. Deu. Mas e o vinho, cara? Você... Eu tinha muito medo de não saber escolher as coisas não, não, mas saber... aí o vinho, o cara tá no menu, o cara vai te apontar. Ou não. Eu, quero, eu quero um shiraz, tá? Qual shiraz? Não, não. Ele qual pode fazer quer? uma pergunta sobre os vinhos, você não faz a menor ideia. Eu não, tinha muito mas medo aí você disso. chama o gerente, você falou: Ó, oh, vem cá me ajudar aqui. Não, eu não, sei. sim, mas é só assim. Sim, que às vezes a gente pensa que, ah, vai ser tranquilo. Cara, não é tranquilo. Você é, tem que aprender muita coisa nova. E o desgaste físico, né? Você emagreceu o quê? 10 quilos 15, trabalhando em restaurante. 15 pois é. quilos, eu andava muitos quilômetros por dia, só muitos dentro do restaurante. Quilômetros. A coisa que eu mais odiava fazer no final da noite era ter que limpar o restaurante e arrumar as mesas, cara. Eu, eu sempre queria me enfiar dentro da churrasqueira e morrer queimado nessa hora. <risos> que horror. Porque eu já não aguentava mais, eu andei <risos> o dia inteiro, eu falei o dia inteiro. E eu, eu ainda tinha que, pô, arrumar o restaurante Meu, pega outra pessoa pra arrumar, cara Eu sempre dava um jeito de, pô Léo, deixa eu limpar os talheres aqui Que é, pelo menos eu consegui ir pro, pro fundo Ficar Fica sentado, sentado limpando os talheres, sabe? Porque era a melhor coisa que eu podia fazer Mas, o pagamento era bom Já cheguei a ganhar 35 dólares por hora No final é, de semana é, e de final noite de semana é bom. Era muito bom ah, E passando desse emprego, obviamente Eu consegui o um emprego da Star Trek, né? Da, da, da que tá vendo no YouTube aqui Tá vendo aqui, ó, da Star Trek É... Uh, eu consegui esse emprego da Star Trek, que era para dirigir uma van de duas toneladas uh, carregando uh, entregas né, do Correio. Então, a Star Trek, como eu falei, era uma subsidiária do Australia Correio, Post, é, né, do, do Correio. Correio Australiano, do governo. Uh, e a gente fez, inclusive, a primeira entrega da Austrália, uh, foi a nossa unidade que fez, dos primeiros iPhones no lançamento de 2016, então, não, 2015, a gente fez lançamentos dos iPhones de 2015 e, e, e, 2015, e a Star Trek... Foi 2016. É. Não, foi 2015. E aí, a gente, a, nós fomos a primeira empresa de entrega na Austrália, na, a nossa unidade em Brisbane foi a primeira que entregou os iPhones pra, pra, pra aquela região, né? Então, era uma coisa que, assim, eu lembro até hoje que foi uma coisa super segurança, um puta esquema de segurança. Os iPhones, eles iam com uma tag diferente que a gente tinha que escanear e tinha, sabe... É, assinar e tudo mais. A gente tinha todo um esquema de segurança. Eu tive que fazer um curso antibombas. É, eu ia noção. falar disso, que é o curso que o pessoal do aeroporto faz, né? Exato. Hoje, hoje eu não sei onde está meu certificado, mas, por exemplo, se eu quisesse trabalhar no, no aeroporto hoje, com qualquer coisa é, de entrega ou dentro do aeroporto, eu já tenho um certificado antibombas. Eu sei eu sei sabe? detectar, né? É, eu sei detectar uma bomba. Não que eu saiba hoje, né? Mas eu <risos> não sei detectar uma bomba e Você fez o curso, pelo menos. Eu fiz o curso, mas se, se tiver uma bomba na minha frente, meu querido, eu vou Sai deixar correndo. lá com você e eu vou sair correndo né, meu irmão, deixa lá e deixa explodir entendeu, eu não Exato. vou saber def defuse isso, né enfim, então esse foi um dos empregos que eu também fiquei bastante tempo eu ganhava bastante dinheiro, eu cheguei a ganhar mil dólares por semana mil e quinhentos dólares por semana ah, era um emprego que eu gostava bastante de fazer, porque eu podia trabalhar sozinho eu trabalhava dirigindo o caminhão o dia inteiro fazia as minhas entregas é, eu comecei trabalhando no shopping de Andrew Para pra quem tá em Brisbane conhece, o shopping de Andrew Pilly. E eu a, fazia entregas no shopping de internet, então assim, a minha rota era a rota que todo mundo queria. Era dentro do shopping com ar-condicionado, tinha pras é, alimentações. Você fazia as entregas na para as lojas do shopping, Fazia as entregas né? para as lojas do shopping, depois pegava as entregas do shopping para levar de volta para o galpão para eles distribuírem para o país. E também entregava na casa das pessoas, né? Que é aquele que você recebe o cartãozinho e tudo mais. É, mas era só o bairro ali próximo do shopping. Era né? só o bairro próximo do shopping. Então esse para mim foi um emprego muito legal porque eu podia meio que fazer minhas próprias horas, né? Eles me pagavam um número X de horas por dia. E, enfim, eu não, eu não tinha que seguir um, um schedule certinho. Se eu terminasse as minhas entregas, eu podia ficar à toa. Então, uhum. a gente chegou a mudar pra perto do shopping uma época, né? Ah, é. E eu cheguei a fazer, chegava a fazer duas, três horas de almoço. Era, era, era maravilhoso. Eu fazia minhas entregas rapidão. Ia pra casa, dormia, jogava corria? um game. Corria, corria, corria. Fazia minhas entregas que era pra fazer em cinco horas. Eu fazia em duas. Entregava tudo Ia pra casa, dá uma dormidinha, voltava pra continuar. Então, nossa, isso, isso era, um, isso era um, um, um trampo maravilhoso. Ainda ganhava por essas horas ainda, né? Tanto que um dia os caras falaram, pô, a gente consegue ver no GPS que, que você tá parado há três horas, o que, que você tá fazendo? Eu falava, tô em casa, mas por que você tá em casa? Ah, porque eu já fiz as entregas os caras não, então, pô, você tem que espaçar um pouco mais as suas entregas, não sei o que. Ah, meu, pelo amor de Deus. Então esse foi um trabalho muito bacana que eu tive na Austrália, é, eu fiquei lá por um bom tempo, depois saí justamente para poder começar a trabalhar em escritório com a agência e o final dessa, dessa saga vocês já sabem que foi a abertura da Twizy e desde então a gente trabalha com, com a agência. Né? A gente abriu a Twizy em 2016 é, e desde então a gente trabalha com esse mercado de intercâmbio que tem trazido tudo que a gente tem hoje, né? então é graças a Twizy, graças a vocês que fazem intercâmbio com a gente. Que a gente está conseguindo construir aí cada vez um, um futuro melhor, tanto para nós, quanto para os nossos alunos e né, para as nossas empresas. A gente vai fazer um break rapidinho agora para fazer a finalização desse podcast. A gente volta já já com uma história muito engraçada que a Paula tem aí para contar sobre esse meu emprego, inclusive de, de motorista do correio. Então a gente volta já já. pessoal, me chamo Agnes, falo aqui de Recife E o perrengue que eu queria compartilhar com vocês foi na minha primeira viagem para fora do Brasil Onde eu fui para Tanzânia em 2017 E depois de 32 horas de viagem, minha mala não chegou junto comigo no aeroporto Passei 4 dias sem mala, não conseguia comprar nada Porque nada cabia em mim, que eu tenho 1,96m Então era muito difícil achar qualquer coisa que coubesse e foi puxado, basicamente, quatro dias aí com a roupa do corpo, só trocando, dando um jeito de lavar ali. Comprei umas cuecas e tentei sobreviver esse tempo. Foi puxado. Oi, Tiago. Oi, Paula. Tudo bem? Meu nome é Ana Paula e eu sou de Tancara da Serra, no Mato Grosso. É, no ano passado, eu fiz um intercâmbio pra Argentina e, assim, 80% do dinheiro que eu levei foi em dólar. É, eu não tinha reparado quando eu peguei na casa de câmbio, mas algumas notas, elas estavam com alguns riscos de caneta. É, quando eu cheguei em Neuquén, que é a cidade onde eu fiquei, é, eles não queriam aceitar a casa de câmbio, não queria aceitar essas notas. É, eu não consegui trocar também em Bariloche. Eles me falaram que os bancos de lá não estavam aceitando mais é, nota rasurada. É Mesmo por pouco que fosse, eles não estavam aceitando. É, então eu acabei tendo que trocar meu dinheiro com os planos lá da esquina, assim, corri um risco, mas se não fosse por isso eu ia ter ficado sem dinheiro. Eu sou Suelen, de Minas Gerais, Belo Horizonte, e vou contar uma história engraçada do meu intercâmbio. Eu estava fazendo intercâmbio em Toronto no final do ano, e aí a gente fez um passeio é, e fomos para Nova York, e tava, não estava nevando em Nova York, estava frio. Mas não estava nevando, estava muito frio. Aí eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que aconteceu. A gente estava parado assim, esperando o sinal abrir para atravessar a rua. Na hora que o sinal abriu, eu fui atravessar a rua. Eu também um escorregão muito grande, porque é, quando está muito frio, parece que alguém derramou água na rua e a água virou aquela... Aquela camadinha fininha de gelo. Só que tava transparente, é água, né? Aí eu fui, eu fiz tomei um tombo histórico no centro de Nova York. Aí a minha amiga, que tava comigo, ela foi atravessar e ela caiu atrás e todo mundo ficou olhando assim, tipo. Estamos de volta com a última parte do Intercâmbio na Lata, episódio 2, empregos que tivemos na Austrália. E a Paula vai finalizar esse intercâmbio falando pra vocês uma esse história muito boa. Esse intercâmbio. Tá <risos> doidão. E a Paula vai finalizar falando pra vocês aí uh, uma, uma situação muito engraçada que a gente teve aí no, nesse meu emprego. Eu vou, eu vou deixar ela falar pra vocês, vai. Manda ah, bala, teve, manda bala. Teve muitas, né? Nesse emprego do Correio... É, ele tinha que buscar, às vezes, algumas caixas que iam voltar lá pro, pro galpão, né, para ser, ser distribuída E tinha que arrumar, né, no, dentro do carro, que encomenda que ia para cada lugar para ficar mais fácil depois, na hora que chegasse lá E como essa era a parte que ele fazia mais tarde, eu já tinha saído do, do curso de inglês Às vezes eu ia lá para ajudar, né, a pegar as caixas e tudo mais E um dia... Né? Ele falou, ah, então, o meu picape é numa, numa região aqui que é uma fazenda, é um lugar meio longe, é, e a gente vai pegar uns bichinhos. Aí eu falei, arrasei, vou ver uns cachorrinhos, vai ser ótimo, vai ser incrível, vai ser uns cachorrinhos, uns gatinhos, passarinhos, sei lá. Fomos até a fazenda, era no fim do mundo, tava uma chuva absurda, paramos lá no galpão... Pra esperar os caras falarem o que, que a gente tinha que pegar Daí veio os caras que trabalhavam lá Falaram, oh, então, essas caixas aqui, ó é, Pode começar a carregar pro, pro cara Era tanta caixa Era tanta caixa Eram 280 caixas É, a gente começou a carregar as caixas pro, pra, pra van E eu olhei e falei Mas essas caixas estão meio estranhas, né? Tá muito leve, que, que negócio que é esse? Tem bicho aqui dentro Depois, né? Tava lá escrito na caixa E eu comecei a escutar pelos barulhos Que eram grilos <risos> vivos eram peixes também tinha caixa era de... grilo peixe, peixe e rato, rato morto rato morto para alimentar cobras para alimentar cobra que e tinha cobra também eu nunca te falei se mas tinha cobra também. ah meu deus tudo isso ia para pet shops <risos> né é, que eram espalhados pela Austrália e a gente estava ali carregando uma van de cobra grilo rato morto e aquele barulho de grilo E mano, os grilos eram vivos, e né? E os grilos eram vivos, então a gente eles estavam fazendo barulhinho <risos> e a gente tava enchendo aquele carro com todas aquelas caixas de grilo e eu só pensando, mano. Alguma dessas caixas aqui vai rasgar, vai sair grilo pra tudo que é lado. Tá grilo na gente. E, inclusive, as caixas caíram, né? As caixas de grilo. Lembra que, que um cara você me fechou? você montou tudo errado? Ah, mas aí não é não, não, não, não, não, não, culpa minha. Eu lembro que um cara me fechou e aí eu tive que frear e, e as caixas de grilo Esfalhou caíram, grilo, espalhou grilo. Espalhou grilo pelo. Nossa senhora. Gente, foi ótimo esse dia. Não, tem muita coisa que, que aconteceu nessa época é, que é muito engraçado, mas a gente vai grilo... fazer um A gente vai fazer um, um, um episódio de podcast é só de. De perrengues e histórias engraçadas trabalhando na Austrália. É, porque olha, esse do grilo, assim, você fala, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô aqui na Austrália, do outro lado do mundo, lotando um caminhão de grilo. Sou formado, né? Trabalhava com um gerente mas, no Brasil bem, e tô aqui né? carregando tá, grilo. Tava lá pagando as contas, mas foi, foi engraçado, foi engraçado. É, essa, essa e outras histórias vão estar nos próximos episódios que a gente vai fazer aí. Ah, a gente vai né, gravar vários episódios pra vocês falando sobre histórias engraçadas, perrengues e tudo mais. Então essa segunda temporada do podcast tá muito legal, muito recheada de coisas novas. E lembrando que se... Você chegou até aqui, você pode também participar do nosso podcast mandando um áudio para gente lá no Instagram, por direct, no meu Instagram, arroba deoteiras, ou você pode mandar no número mais um, 778-512-0182. Manda um áudio para gente falando sobre experiências que você teve, se teve alguma história engraçada, alguma um perrengue, alguma coisa que você passou, manda para gente que você vai aparecer aqui no nosso próximo episódio do podcast, beleza? E para quem não sabe ainda, eu sou o Thiago Deotti, Ana Paula Buso, nós somos donos da Tweezy Travel, uma agência de intercâmbio diferente uh, e a gente faz todo o trabalho pra vocês de mudança pra Austrália uh, intercâmbio, estudos, enfim tudo que vocês quiserem, é só mandar um e-mail pra gente no info.toesytravel.com ou pedir seu orçamento lá no site www.toesytravel.com orcamento então a gente fica por aqui, até o próximo episódio obrigado meu amor por aparecer de novo aqui com a gente, beijos e até o próximo episódio do podcast e até o próximo episódio, um grande abraço pra vocês